facto, o Qatar acaba por ser o um maior uh, player mundial ao nível da distribuição de produção e distribuição de gás. Uh, tive a oportunidade de discutir esse tema quando estive em março no Qatar, precisamente sob a oportunidade de Portugal ser um hub estratégico para a entrada, entrada e armazenamento de gás uh, do LNG que vem do Qatar e através de um pipeline que se podia construir uh, de Portugal de acesso à Europa. Existem alguns constrangimentos políticos entre Portugal, uh, Portugal a Espanha e França, que estão a ser discutidos em sede da União Europeia, mas sem dúvida que o Qatar eh, tem todo o interesse e as recentes visitas e movimentações do Emir à Espanha, à Alemanha, esperemos que o próximo possa ser Portugal, são, eh, são precisamente eh, eh, exemplos disso mesmo, que o Qatar se quer afirmar como um, um, um país eh, que condena a situação, a ocupação militar de guerra que a Rússia está, está a fazer sobre a Ucrânia, e, e quer ser cada vez, ter um papel cada vez mais interventivo na questão energética eh, na Europa e aí sem dúvida que o Porto de Águas Profundas de Sindes eh, é, é, é uma porta de entrada para a Europa eh, fundamental. Acredito que Portugal de facto pode ser uma, eh, uma plataforma estratégica para o Qatar, eh, não só em termos europeus como também via eh, integração de projetos de investimento e, de, e, de, e económicos com, comunidade da Cplp. Igualmente gostaria de convidar e desafiar as empresas de Portugal e da Lusofonia a olharem para o Qatar como uma plataforma de eh, poderem estabelecer os seus negócios e poderem trabalhar para toda a zona do Golfo, para toda aquela zona do Médio Oriente, ou do GCC, que integra uma comunidade de nove países. O Qatar tem-se adaptado em termos de legislação económica, em termos de captação de investimento. Eh, neste momento, por exemplo, já é possível uma empresa portuguesa, um sócio, um empresário português, ser detentor de 100% do capital da sua nova empresa que vai abrir no Qatar, enfim, e depois há uma série de incentivos, fiscais de financiamento, que são muito atrativos para as empresas que, que, que, que querem estar presentes nestes mercados e nesta geografia.